Isso é magnífico, corpo de grilo com orelha de jiu-jitsu Cê tá ligado? A orelha é ralada Só que daqui pra baixo nunca arrumou nada Cê tá ligado? O bagulho é esquisito Inteligência é pouco e o chassi é de grilo Cê tá ligado? Não vai ter revide Ele perdeu o emprego dele de cabide Cê tá ligado? Não servia é fato, precisava de um cara magro e ele tava baixo Cê tá ligado? É tipo um improviso Magro, fraco, sem proteína e de lustrido Cê tá ligado? Não arranja nada é fato A sua rima tá ligado? Não dá nenhum prato Ei Ah, satisfação total Ei, aí Tá preocupado com meu peso? Não faça pose, não se preocupa Não vou subir em cima de você hoje Não, porque você é minha franga É grandão, mas hoje é você que se zanga Sabe por quê? O seu papel é de otário E o Smith não devia ter saído do armário Sabe por quê? Você é eu chego na parada e decreto o seu fim Mano, você é fraco, é um frango Eu não me zango, o seu chassé é de calango Sabe por quê? Eu que passo rodo, o seu grano trinca Eu te trinco todo, entendeu? Porque você é fraco, na moral, volta Fiasco Ei ah. Demorou Sabe. É pra fazer a rima, o leite capricha O meu chassi é de grilo, o seu é de largatícia Tá ligado que você não sai contente? Você é professor, só que no rap é incompetente Versão brasileira é Bert Richard Só que no rap, eu que sou o teacher Então, você se aprende mais uma aula Eu vou chegando, cê sabe que eu comando a fauna Fica balançando a cabeça que nem um songo Mongo, mas não tem patrocínio, da um bongo Não tem, na moral, cê não me irrita até o bigode e a barbicha ele me imita, não dá, seja o original o estilo próprio, Você parece que fumou ópio Ei, aham, uh -huh. ei, uou, uou Eu fumei ópio, o feminino é ópia esse cara aqui tem que voltar pra Etiópia Cê tá ligado? E leva um nutriente Só que pra mastigar, esqueci, tem que ter dente Cê tá ligado? Agora eu te espeto Você vai sair daqui e vai embora reto Cê tá ligado? Vai sair daqui torto Eu não tenho, mas quem disse que você é da Oncobonco Tanto faz, agora cê embarca O que importa é a palavra, eu não ligo nem pra marca Cê tá ligado? Você que me desculpe Liga tanto pra marca que desenhou a beira com ketchup Cê tá ligado? Isso não é original Você vai embora e não vai ganhar presente de Natal Aí! Desceu, desceu, desceu, desceu, desceu. Oh. Vai! Demorou assim, ó. Você falou besteira e eu não entro de acordo Fala demais como se você fosse gordo Na moral eu tenho ideia de sobra Bota de pedreiro é melhor voltar pra obra Sabe por quê? Eu não trago um gole passa por servente, traga massa mole Aqui pro pai, se não cê sabe é me chame Se não eu chuto a sua bunda do andaime Agora eu vou vencendo mais o tolo Meu rap é que nem a construção, tijolo por tijolo Ganhar de mim vai ser difícil De tijolo por tijolo eu construí um edifício Cê tá ligado? Agora eu vou construir E desculpa mas agora eu vou destruir Cê tá ligado? Você até é louvável A sua rima é lixo e nunca foi reciclável Falou de reciclável deixa que eu entendo Cê sabe que nessa parada eu compreendo Vou fazendo rap é o seguinte Tá ligado? Tá ligado? Tô em 220 então, então sinta, seu cânio 30, o meu tá no 330 Cê tá ligado, o negócio é 4 e 20 Mas esse relógio não anda e é sem requinte Na moral, eu sei que cê é meu fã Eu nasci meia noite, Você né? nasceu 5 da manhã e Na moral, moleque, tá torrado Você sabe que no rap improvisado eu sou bolado Eu sou fã, sempre fui, é constante Como um MC, um ótimo comediante Cê tá ligado, aqui você na Ruma Versão africana lá do seu Madruga <risos> Falei! O seu crânio!